Uma altura, isso, eu já devia ser nascida, mas eu lembro-me de contar isso à minha família. Que havia também ali uma raza, que era, a secada até era isso mesmo, que ia loitar com os cães a, a lamas do Mauro. E diz que ia, aí em cima, umas fracas, chama lhe as lajes dos poços e logo chegar ali diz que tirava a roupa toda e que se espodrinhava naquela areia e, e naquela areia então se, se tivesse espodrinhado ali um cão já ia na figura de um cão se fosse o lobo ia na figura do lobo depois dali ia, loitar com os cães a lamas do Mouro. E a mulher, uma noite, que agarrou e que veio atrás lá a mão chegou lá, então, à Faga dos Poços, tirou a roupa, espudrilhou-se naquela areal e depois que lá foi na fura de um cão, mais dali um bocadinho já lá davam os cães em lamas. E ela veio a correr, e disse que só teve o tempo, que já andavam aí a, a, a. que estavam a cozer, que tinham o forno a arder. Hein? Só teve o tempo de voltar a roupa para dentro do forno. Assim que a roupa estava a começar a arder, que já lhe disse, o que tativa valeu foi a roupa estar no forno, já não matava-te. E cobrou-lhe o também.